Então, boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer a demonstração de um produto que não é comercializado no Mercado Livre Que é uma caneta para riscar pedra Uma caneta muito importante Ela risca todas as pedras, até o rubim, menos o diamante Então essa é uma fabricação nossa aqui mesmo Agora que nós vamos começar a comercializar ela pelo canal mas já está uns 3 anos já no Mercado Vivo então a pessoal aí que tiver interesse nesse produto a descrição está embaixo do vídeo e nós vamos fazer um vídeo aí também demonstrando como é que ela risca ela tem uns 10 centímetros de comprimento a ponta de transgênero uma ponta especial do um metal muito duro e o pessoal que tiver interesse nesse produto, a descrição está embaixo do vídeo a gente vai dar uma demonstração agora de como é que ela risca as pedras então, vamos ver aqui Esse aqui é um peridoto então nós vamos riscar com ele aqui já tem um risco de ficar, mas vamos fazer um daqui essa é uma pedra com uma dureza mais ou menos de 7 então aqui está o risco pode fazer o outro tipo, então lá, risca com facilidade que é o período outro. e nós temos um quartz esse aqui é um quartz normal quartzo rolado então nós vamos riscar ele se aqui sempre apoiando os três dedos nela que aqui ela, ela serve certinho aqui em cima na mão então você apoiou aqui ó aí, o risco que ela fez ela afundou na pedra esse é um quartzo também bem duro que tem aí uma dureza de 6,5 e meio Aqui temos uma ametista Escorri um lado aqui para não arriscar ela Essa é uma ametista que tem uma dureza de 7,5 Essa até arriscou muito tem um risco aqui, fundor, que afundou É a ametista E... Também ela arrisca os metal também Depois nós vamos fazer um teste também da esse carro metal essa aqui é uma organita uma organita muito bonita vamos fazer um risco nela aqui na... não sei se vai dar para ver bem nela aqui porque essa é, é mais dura um pouquinho mas deu para ver bem o risco na ponta da caneta que é o risco dela hum tá dando para ver bem aí esse aqui é um corte, um corte comum ó, um pedaço de corte corte rosa então ó, deu para ver bem aqui no meio afundou aqui na onde está mais a gema mais apurada e Lembrar os amigos aí para se inscrever no canal é, Pessoal aí que vê o vídeo aí, se inscreve aí no canal, deixa o like para o YouTube poder crescer o canal E acionar o sininho aí para poder crescer Logo nós vamos entrar com o clube de canal, com o clube de membros Pessoal que interessar ser membro aí no canal, vai ter vídeo especial só para os membros e também logo vamos estar tá fazendo uns vídeos ao vivo também então aí o pessoal depois que entrar de membro no canal eles vão ter vídeo especial para eles e vão ter mais outras coisas também nós vamos ter também o super chat o super stick e vamos modernizar um pouco mais o canal isso aqui é uma turmalina negra então, vamos fazer um risco nela aqui também aqui pra você segurar a mão faz sombra vou fazer dois é, dois riscos essa é turmalina negra que outra turmalina negra então, vamos fazer um risco nela que essa aqui acho que vai pegar melhor nela aqui porque talvez tá vamos fazer melhor né essa já deu pra ver bem não acho que a dá dando pra pegar bem aí no vídeo dá pra mostrar o risco aqui a onda riscando aqui é, também é um um ametista em formação vamos fazer um risco mesmo também deu pra riscar bem deu pra ver bem aqui ó né fizemos o risco agora com a caneta e agora nós vamos riscar é um topazio esse é um tapazo meio é um topazo mais difícil para riscar ele porque ele é mais miúdo não sei se vamos ver se vai dar para nós ver bem aqui o risco que ele tá muito clarinho mas eu acho que dá tanto para ver o risco aqui ó assim ó. vamos tentar fazer o outro mesmo vamos escolher um lado dele aqui que está mais mil para riscar. acho que vai ser perto desse outro risco mesmo então a gente perfeitou dois riscos vamos ver que dadão para sair na, no vídeo dando para ver acho que está dando para ver aqui ó os dois riscos um pertinho do outro do topaz é um dos mais duros esse aqui é o cobre também fizemos o risco nele trazer mais perto aqui para ver o risco tá aqui na conta da caneta e o latão, o latão também risca, também então, beleza também já risquemos ele, também já tá na tá aqui risco afundou e temos também e temos também o rubinho lembrar o pessoal aí que nós vamos ter aí um canal para os membros somente para membros nós vamos colocar os vídeos para os membros os vídeos especiais e no qual os membros colaboram aí com uma continha baixinha também por mês que uma coisa que não faz falta agora nós vamos riscar o rubim. vamos alcançar o lado aqui que Esse é o rubinho, esse é o. desse é só o diamante. Então, aqui ó, daqui é um riscão. o risco. Então, ele. A caneta, essa caneta é uma caneta especial, uma ponta especial, terogênio. E é nós mesmos fazemos ela. É, colocamos a ponta, fazemos o furo, colocamos a ponta. Pra qualquer a hora eu vou fazer um vídeo também fazendo ela. o pessoal poder ver aí como é que é são feitos. Então isso é mais é mais um produto do nosso canal e mais um produto aí que o pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo do vídeo. Agora nós vamos o último e o mais difícil. Não, penúltimo o último esse aqui é o é um citrino vamos caçar o lugar para riscar ele vamos riscar ele aqui nesse lado mais amarelo deu, vai dar para ver bem aonde foi riscado também uma, uma pedra também bem dura tá riscado aqui na ponta da caneta não está dando para ver bem que tá tá dando tá dando brilho não tá na pontinha da caneta acho que não tá dando pra ver bem não sei não vamos virar ela se assim um pouco para ver se dá pra ver mas é um citrinho um interessante nós vamos não aqui que não vamos riscar. Não. É uma moeda, dessa moeda tá nova. Agora é um diamantinho. Vamos ver se dá para o pessoal ver esse diamantinho pequenininho. É um diamantinho mais ou menos aí de 60 e poucos pontos. Eu acho que dá pra ver bem aí que é um diamante. Esse a caneta não risca. Esse aqui. Você pode segurar ele com um alicate, com outra coisa, que a caneta não risca ele. Ele é mais duro do que a ponta da caneta. Então, a pessoa com a canetinha dessa aí, ele tá garimpando. Se ficar na dúvida que é diamante, é só ele passar a caneta. Se não riscar, ele já tá meio caminho andado pra um diamante. O outro é um material barato e é uma ferramentinha barata qualquer pessoa pode comprar então esse nós vamos tentar riscar aqui mas nós vamos só fazer um meio pé porque não é fácil segurar ele aqui para riscar olha ó nós tentamos passar a caneta dele ele desliza a caneta e não risca tá vendo mas dá para segurar ele para arriscar, mesmo uma pedrinha pequena você consegue porque você coloca ela no meio dos dois dedos e passa a caneta a ah. caneta nem faz cosca nele então é isso é muito importante pessoal aí que anda aí para o do rio aí pega uma pedra e pensa que é diamante e não é mais alguns diamantins esse aqui é o rubim vocês podem ver que ela riscou com facilidade todas essas pedras aí ela risca com facilidade o, o aço também ela risca com facilidade dá para ver o tamanho do risco esse tá dando para ver bem aí porque acho que tá. dá para ver o um corte que ela feia no vaso então é é uma ferramenta muito importante aí o pessoal que tiver interesse nela ela vai com chaveirinho vai com argolinha mais um chaveirinho para que a pessoa possa carregar na cinta ou pendurado ou carrega no bolso ele é, é de um tamanho, ó, que dá mais ou menos quatro dedos da mão, pouca coisa mais. Né? Então, uh, você pode carregar no bolso, carregar no mochila. É muito importante, principalmente quem vai atrás de umas pedras, essas coisas, ela é importante. Às vezes o cara vê uma pedrinha bonitinha e falou: vamos ver, às vezes parece um diamante, já, já risca. Então, é importante. Nós também já vamos encerrar esse vídeo, quero lembrar os amigos aí para não esquecer de dar o like, pessoal que não é inscrito, inscrever, nós vamos ter uns vídeos bacanas aí pela frente, tem muitos vídeos meus bom aí também que ensinam muitas coisas aí, e logo também nós vamos ter o clube também, dos membros, o pessoal que for membro vai ter privilégio nos vídeos primeiro, então a gente vai começar a modificar o canal Logo também nós vamos ter live ao vivo Para que o pessoal possa fazer perguntas, a gente responde E vamos começar a mudar um pouco E lembrando os amigos aí que amanhã nós temos um outro vídeo também E esse vídeo ainda é hoje, que ele vai agora às 6 horas e vamos até o próximo vídeo Bom, boa tarde sou Maurício malcoca hoje vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui da usuário Iônica que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos pegar as inteiras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 E o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo Vamos ao vídeo